Olá, olha só onde eu tô e olha com quem eu tô, Shannon. Galera, olha que maquininha legal. Essa maquininha aqui tem em todas as mesas, tá? E você pode fazer o pedido, jogar enquanto você espera ou pagar a sua conta. Se você clicar em fazer o pedido, daí tem aqui todas as opções de aperitivo e sobremesa. Você não pode fazer o pedido do prato principal. Você clica em um, daí aparece a foto, você clica em informações, aparece o que veio aqui. daí você pode adicionar ao seu carrinho e depois fazer o pedido. E a sobremesa é a mesma coisa. Você clica em um. se você quiser ver a próxima sobremesa... Daí se você achar uma que você gosta, olha aqui, Isso daqui é um pãozinho com, com sorvete, R$6,99, você aperta informação e daí você faz o seu pedido. Na hora que termina que você terminou de comer, você clica em pagar. Quando você clica em pagar, vai aparecer o preço da sua conta. Eu só pedi o aperitivo por enquanto, então tá 21 dólares aqui. E vamos supor que eu tenho 4 pessoas na mesa. Se eu colocar split evenly e colocar o número 4, ele vai pedir quatro cartões de crédito. Daí eu passo o cartão de crédito aqui em cima. Eu passo um 2, 3, 4 e ele cobra igualmente de cada cartão. Esse é o cardápio das crianças, o Kids menu e tem dois preços diferentes, 4,99 e R$5,99. O que muda... É que você pode pedir, né? Esse daqui tem frango, macarrão com creme de queijo, mini cheeseburger, um hot dog aqui que eu, é difícil explicar em português Queijo grelhado, aquele queijo grelhado que eu já até fiz um vídeo sobre isso Se você ainda não viu, eu vou colocar o link aqui em cima pra você ver Mas eu fiz um vídeo fazendo esse queijo grelhado com a minha filha Esse daqui de 5,99, que vem a refeição, batata frita e a, uma bebida Tem o frango com macarrão e queijo, dois mini cheeseburgers camarão frito ou top sirloin tipo uma picanha é a melhor carne o melhor corte de carne que tem aqui nos Estados Unidos você vê aqui tem o side e tem o side então você vem aqui você escolhe o que você quer de sides nesse caso aqui você pode pegar um creme de maçã ou mussarela frita, ou iogurte com, ma com maçã, ou iogurte de baunilha, ou uma salada, ou brócolis cozido, ou purê de batata, ou batata frita. E para beber aqui tem o suco de maçã ou o achocolatado. E para sobremesa, que minha filha sempre pega, tem o shake de óleo ou o sundae, o sorvete de óleo, que ela pega esse daqui. Essa aqui é a nossa comida que a gente pediu de, de aperitivo. Isso aqui é chips, não sei como fala em português. Isso aqui é um creme de espinafre com queijo E isso daqui é uma salsa É um, um molinho, né? Olha só o queijo Olha só o queijo O melhor creme de espinafre que eu já comi. Eu acho que eu falei que esse creme aqui É um creme de espinafre Ele é espinafre com alcachofra e queijo é espinafre ao cachorro e queijo derretido. É um Fandu de espinafre ao cachorro. Acho que agora eu expliquei bem. Esse negócio aqui custa R$8,99. Mas o um negócio interessante é: né, acabou o a, a, a chips, né? Se eu pedir pro garçom trazer mais, ele traz mais sem cobrar nada. É a mesma coisa com refrigerante. o refrigerante. Refrigerante, eu tô tomando água hoje, mas refrigerante, se eu pedir um refrigerante e eu pedir pro garçom trazer um ou outro. Na hora que for terminando, não precisa nem pedir, mas ele vê que tá terminando, ele já traz um outro e não cobra nada, é sempre um só. Que é um negócio muito interessante aqui, uh, nos Estados Unidos a maioria dos restaurantes são assim. Em todo lugar tem foto de, de equipe aqui, de time, porque as escolas todos os anos, eles tiram a foto das equipes que competiram naquele ano representando a escola e daí manda para esse, esse diner, esse diner não, esse restaurante, esse restaurante imprime, como papel parede, coloca na parede. E eles renovam sempre, todo, todo ano eles renovam uh, as fotos. Então é legal porque a gente vem comer aqui e sempre tem fotos de pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente vê na rua, uh, pessoas que fazem parte da família, é muito legal aqui. Tradição, enquanto a gente espera comida, a gente joga o jogo da pele. E vou Ok, você Fez! Pound! Oh, onde Oh, é Tive muito Obrigado. baby. eu vou ver o que eu posso fazer Ele vai ver se ele consegue me trazer uma... uma faca. De carne, não sei o porquê ele tenho que me trazer uma faca de carne, eu tô comendo carne, caramba Isso daqui é comida da Shane, é o queijo grelhado, batata frita e o suco por 4,59. E essa daqui é a minha comida que é a carne, a batata, o purê de batata com, com alho que é E essa batata aqui que é uma batata com cheddar e bacon Que saiu 14 dólares se não me engano, então... A comida dela, mais a minha comida, saíram 18 dólares, mais a, o chips que eu peguei, né? O, o aperitivo, que saiu 8 dólares, então tudo aqui que você tá vendo na mesa saiu 26 dólares. E a gente ainda tem que pegar a sobremesa, né? Eu ainda tô esperando a minha faca de carne, porque essa faca aqui corto, não importa não. Essa batata com alho aqui, eu quase não como carboidrato, mas essa batata, se pôr de batata com alho, não tem como passar. Ele é feito na hora. Ele tem uma, um cheiro verde, um alho e até a casca. Ó, tem a casca da batata? Tem até a casca da batata. Pisaram na bola pedir pedi a carne sangrando praticamente E olha como eles me deram Você Dá pra ver? Olha como eles me deram Preta, né? Vamos ver tá passado de, de passada O problema com a minha filha É que ela não come a borda do pão Não come a borda do pão Daí, olha o tanto de desperdício que ela tem Ela come só um pedacinho, né? A personete acabou de vir falar que ela tá trazendo mais tipos pra mim, porque é de graça, tá vendo? Nem, nem preciso de tudo isso, só que só me encheu já. Eu ia falar pra vocês o tipo de comida que tinha aqui diferente, só que na hora que eu fiz o pedido, a menina levou um cardápio embora, então não tem como mostrar pra vocês. Mas uma coisa que vocês podem perceber, é que a comida nem tem a opção de vir com arroz e feijão. É sempre por de batata, batata frita, vegetais uh, cozidos, vegetais grelhados, mas arroz de feijão você não acha menor que não. O mais próximo que tem, quer dizer, se eu pedir, tem, tem um arroz silvestre que eles servem aqui, que é um arroz muito bom. Uh, mas o, o mais próximo, que às vezes vem já do prato, é o quimua, que é um, parece com arroz, mas é um negócio chinês, sei lá o que que é, parece que é mais saudável que o arroz. Se durante a refeição você quiser saber se você está gastando muito um ou não, então, dá pra você ver, e aí você clica em pay, daí aparece quanto que é o seu pedido, que é, esse daqui deu 30 dólares e 70 centavos, yes, isso. Thank you. 30 dólares e 70 centavos Você gosta de chips, não right? tá vendo? Ele trouxe mais chips de graça Olha o desperdício Ela não quer mais Comeu quase nada Pra ela, isso daqui é a borda do pão É metade do pão, mas para ela é a borda do pão Ela mudou para estar do meu lado Porque uma vez longe de mim A gente terminou de comer Sim yes. A gente terminou de comer. Eu vou chamar a mulher lá, porque eu preciso de de uh, como chama de sobremesa e eu vou continuar comendo isso só para mim, só. É delícia isso. Se você vier para os Estados Unidos, você tem que comer esse D. Chama-se D. D-I-P. D. -I -P. Dip. Que é alcachotra, espinafre e queijo. É. É. É. O salmê? O salmê? Sim, o salmê? Sim. O salmê? Sim. Eu tinha um. Eu The big uh, uh, it hurt? <laughs> no. Oh my gosh, Your face is all red! Dad! Your face is red! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Look! His face is red! My cara tá <laughs> face is red! around! Your face is red! Tô aqui pensando quanto de gorjeta que eu tenho que dar pra essa pessoa que me serviu a carne bem passada, quando eu fiz mal passada, que fez. Um, que não trouxe a minha faca de carne pra comer eu chamei ela e até agora a maquininha tá piscando porque ela não, ela não veio veio a outra. É difícil, viu? Deixa eu mostrar a sobremesa para vocês, não sei se vai dar pra ver aí, né? Porque tá, parece que tá muito claro. Mas aqui ó, isso aqui é um, é um Triple Chocolate Meltdown, que é um brownie, com sorvete de baunilha chocolate por dentro e chocolate por cima, R$6,99. Isso daqui é duas bolas de sorvete de baunilha com uma torta, 5,99. Isso daqui é um brownie com um sorvete de baunilha, R$2,49. Isso daqui é só um sunday com chocolate e sorvete de baunilha, 259 Isso aqui é um sorvete normal, grande pra caramba, né? Acho que são duas bolas e uma panqueca embaixo parece. Ah não, é um, é um biscoito embaixo, 6,59. Isso daqui é uh, um negócio de, de maçã com sorvete de baunilha, R$ 6,59, e é só isso. Eu já tô pisando na bola, viu? É Muito bom esse churritinha dela aqui. Tem pedaço de óleo dentro. E chocolate. Muito oh, delicioso. Daí é brasileiro, viu? Chegou a hora que dói o bolso, que é a hora de pagar, né? Então eu venho aqui, clico em Pay, daí vai calcular o pedido deu 33,40, daí eu clico aqui que eu quero pagar a conta inteira, daí eu passo o cartão, coloco aqui e passo, Daí eu pergunto qual que é a porcentagem que eu quero dar de gorjeta. Aqui tá 20%, eu vou deixar 20%, coloco aprovar. Então o total deu R$39,99. Como eu não tem nada para assinar, eu vou assinar com o dedo mesmo, que não faz diferença. E eu vou pedir para mandar o recibo para o meu e-mail. O um negócio interessante é que a pessoa podia levantar e ir embora sem pagar. Porque como que eles vão saber se foi pago ou não? Eu podia muito bem levantar e ir embora sem pagar. Mas ninguém aqui faz isso. Quer dizer, podem até fazer, mas eu nunca vi uma pessoa levantar e ir embora sem pagar. Então isso é parte da cultura. Isso é uma das coisas que eu gosto da cultura americana. Muita honestidade e respeito com a lei. Então é isso aí, pessoal muito obrigado por assistir muito obrigado por ter me acompanhado minha filha e eu nessa retenção vem aqui. let's say bye let's say bye não não não. let's say bye, bye. caminhada let's make a funny face let's say bye thank you for watching obrigado por assistir ela está cansada está com sono bye bye tchau